Pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje algumas coisas da roça que quase não se vêem mais. Entre elas, está aqui o moedor de café. E é claro, não poderia faltar o café. E aí, se tratando do nosso café, aqui está também a nossa peneira de taquara ou bateia que também é usado na roça. Nós vamos moer ao final do nosso vídeo para vocês verem o uso do nosso moedor. Agora, eu quero mostrar aqui o pilão. Esse pilão, gente, é claro, é uma réplica de um pilão grande que era usado para é, socar o café em coco, que fala, que é o grão do café, antes de ser torrado assim então socava-se aqui depois de seco logicamente no, no terreirão aí era socado aqui era peneirado nessa peneira ou na, no outro tipo de peneira que era peneira de aço Aí deixava secar mais um pouco depois era levado para o torrador e para chegar nesse processo aqui e depois para o moedor Bom. agora também nós temos aqui a nossa cesta também de taquara que é usado para pôr ovos para pôr uma verdura para colher um quiabo e afins Essa, essa bolsa aqui, que é bem antiga, olha, que era usado para fazer compras das coisas que não tinham na roça, como o querosene, o sal, o açúcar, quando se era usado o açúcar, porque era mais usado o... É... A rapadura, falhou agora, a rapadura e o melaço, né? É, melaço ou milado, então, para os itens que não, que não se tinha na roça, aí fazia compra na, ro, na cidade e levava para a roça. Bom, passa para mim o um ralador, Lívia. Aqui. Olha, esse aqui também é o um ralador. Põe aí desse lado. Ou ralo, que é usado para ralar o milho. Pega aquela, aquela bucha para mim. Vamos simular que isso aqui seja um, uma espiga de milho. Que era usado assim, para ralar o nosso milho. Então, caía-se aquilo na, na bacia. E aquela papa aquela que ficava, né, aquele mingau, era usado para fazer a tamonha, o bolo de milho, é, o curau e outras coisas. Certo, gente? Aqui nós temos o milho vassoura. O milho vassoura era um milho normal, pé de milho normal. Depois era cortado aqui, ó, como vocês veem. Aqui, ó, cortado e posto para secar, depois com a ferramenta, pelo menos o meu pai fazia assim com uma ferramenta, sobre uma bancada de madeira, colocava-se assim, a ferra aquela ferramenta era um pente de pente crina do cavalo, eu não tenho aqui gente, mas era uma, uma, uma ferramenta que tinha uns dentes e a gente rapava. Sim, rapaz Pra tirar as sementes Quer focar a semente aqui? Depois disso Então Que era feita A vassoura Olha aqui a vassoura Alguns chamam De vassoura de bruxa Mas é a vassoura caipira, gente Ó Agora a Lívia vem pra cá e eu vou pra lá. Você põe caminho. Uhum. Então, seguindo aqui a sequência, nós temos aqui a, a forma de ferro, usada logicamente pra fazer bolo. E dentro está o coloral. Olha aqui o coloral. Esse que é usado para é, Colorir a carne. Alguns pratos. Aqui está a semente dele, ó. Dentro da... Da caixinha. Olha aqui, vou abrir uma para vocês verem. Essa aqui quase não tem. Aqui, ó. Então, a semente ia no pilão. Pra ser batida. Logicamente, depois... De frita com óleo e fubá numa panela. Aí era levado ao pilão pra socar e depois peneirava numa outra, num outro tipo de peneira, ou até mesmo nessa daqui, só que essa aqui eu acho que é muito grossa. Era usada a peneira de aço. E daí então extraía o coloral, que é usado em, em alguns pratos típicos nossos. Aqui nós temos uma réplica de um tacho de... Esqueci o nome? De cobre. Bem lembrado, de cobre. Esses tachos, gente, eram usados para fazer doce, doce de leite, doce de abóbora, sabão e mais algumas coisas. Aqui nós temos... um caldeirãozinho de ferro bem antigo bem usado bem enferrujado e dentro nós temos o amendoim olha vou pegar algumas algumas bagens para vocês verem aqui como é o amendoim tem gente que pensa que amendoim dá em árvore não é em árvore gente o amendoim dá embaixo da terra vou abrir uma para vocês verem Olha Vou abrir mais uma Mais outra Olha aqui o amendoim Que alívia uhum. Muito bom hum. Delícia, gente Bom, continuando, nós temos aqui a nossa chaleira. chaleira, que era usada para fazer chá ou para ferver a água, para fazer o arroz, feijão, carne. Era uma ferramenta que ficava no fogão constantemente. Então, ali, deixava-se na última ou deixa-se na... Na última boca do fogão, cheia de água. E ali aquela água é sempre reformada e fervida. Deixa ali para ferver, para fazer o café, para usar na, nos pratos, nas panelas que forem usadas. Aqui nós temos um outro tipo de moedor. Eu acho que é um moedor de grãos. Pelo menos eu acho que eu usava para moer grãos. Meu esposo falou que é de usar pra moer carne também. Mas eu acho que de moer carne é mais próprio esse daqui, ó. E eu quero mostrar, antes de mostrar esse fruto, esse prato de ágata. Quem não comeu num prato desse, gente? E não deixou cair no chão e a mãe ficou brava. Fala a verdade E dentro dele Estão aqui Alguns frutos Quem conhece isso aqui? Isso aqui é o famoso jatobá Depois eu vou partir um para vocês verem Não deixa eu esquecer Aqui um outro caldeirão de ferro Olha que graça, gente Usado para temperar feijão Eu mesma já usei muito lindo ele. Esse também, gente. Esse também era usado para temperar feijão. É, são dois tipos que existem. Aqui está a nossa cabaça, que era usada para muitas coisas e é usado no artesanato. Né? Algumas pessoas usam hoje para fazer artesanato. Eu mesma usei aqui para fazer a cuia, para beber água. Vai água, Cícero? Agora não. E eu acredito que a última coisa, antes de moer o café e de quebrar o nosso jatobá, estão aqui as buchas. A bucha, aqui ela descascada e aqui ela com casca. Essas buchas eram usadas para tomar banho, para lavar louça. É lógico, depois que a gente molha ela, ela amolece, gente. Aqui ela está. É desidratada Então precisa hidratar ela para ela amolecer Ela fica bem gostosa para tomar banho É boa, que massageia O é corpo Tira bem a sujeira, viu gente? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui a semente da bucha Deixa eu ver se sai aqui Não tem, essa não tem Mas tem uma, uma sementinha saída aqui Olha aqui, ó, descasquei essa. Olha quanta semente. Tem um monte aqui dentro. Não vou tirar tudo. Ó, tirei a, a tampinha aqui. E vamos guardar. Agora, nós vamos, com o auxílio da outra cuia... Pegar o café. E vamos moer pra vocês verem. Tem aqui um pouquinho, ó, que é da outra vez que eu moí. É aqui, gente, eu já tô colocando errado. E a Lívia vai moer pra nós. A Lívia vai pôr uma touca, né, Lívia? E uhum. ela vai começar a moer pra nós. Não sei se vocês observaram, o café ele está parte bem torrado e parte um pouco torrado. É, que vai balancear o café. Então vem moer, Lívia. Vai pegar uma colher? Sim. Você não quer levantar? ela não consegue rodar de uma vez o que que eu faço para você Usa. Gente, esse é um processo sofrido. Só é pra quem gosta mesmo, pra quem tem disposição. Imagina fazer isso aqui todas as manhãs pra fazer o cafezinho da manhã. Ou fazer todas as tardes para o cafezinho da tarde. Porque geralmente eram mo moídos na hora. Olha lá o pozinho já aparecendo. Deixa eu ver agora. Precisa de ginástica? Precisa de academia? Olha aqui, ó. Faz um pouco com o braço. E depois vira. Faz com o outro. Só que é o contrário agora. Olha aqui o pó pertinho da chaleira. Esperando para coar, né, gente? Então vamos com o um cafezinho para vocês verem. Agora nós vamos quebrar Eu vou quebrar o jatobá E já mostro pra vocês Tá bom? Gente, olha aqui o nosso jatobá já quebrado Pra quem conhece Sabe que ele tem Um cheirinho característico E um gosto também E outra coisa Gruda na dentadura, viu gente? um carocinho aqui dentro ó que você tem que tomar cuidado para comer Lívia não. a Lívia já não fez cara cara boa hum, muito bom Cícero? então é isso gente agora eu vou coar o café para final finalizar o nosso vídeo, mas eu mostro pra vocês o café coado, beleza? Bom pessoal, muitos aí sabem que Madalena não gosta de tomar café, por incrível que pareça, ela faz um café muito bom, gostoso, no ponto, mas ela não gosta de tomar, então eu vou tomar no lugar dela, ok? E esse vídeo simples... É, que traz para nós, né? Resgata algumas coisas que vocês viram aqui. Eu espero que traga para vocês muita saudade e coisas boas do passado. Aí vocês deixam like, vocês compartilham, vocês comentem para ajudar a gente. E, logicamente, se puder compartilhar, nós vamos ficar muito agradecidos, ok? Agora vamos ao café. É, não esqueça de ativar o sininho, gente. De se inscreverem também É, pra quem gosta mesmo Porque eu não gosto hum. Tem gente que não sabe o que tá perdendo